não acima do peso, mas que as pessoas não tenham um corpo forte e uma técnica adequada. E antes geralmente, né? Sim, para absorver isso, porque e vai botar maciez aí principalmente para quem corre de calcanhar, né? É, que e... precisa de mais amortecimento. Quanto mais eficiente tá a técnica, né? Para quem já acompanha nossos conteúdos, quanto mais eficiente a parte técnica, menos dependência do tênis, né?